Cheia! Hoje vai ter limpeza. Eu procurei o um curso para aprender um pouco sobre a arte da palhaçaria e tudo. E como eu sou ator de teatro, eu, ach, eu cheguei no curso achando que ia ser fácil para mim, porque eu já lidou com o público e tudo. Mas aí eu descobri que é totalmente diferente a questão teatro-palhaço porque eu estou acostumado a fazer marca de cena a vestir um personagem, fazer aquilo de um modo como se eu estivesse dentro de uma casca e o palhaço não, o palhaço é totalmente sentimento é alguma coisa que está que dentro de ti que tu tem que control, controlar e de certa forma não controlar também e isso foi muito legal porque apesar de ser coisa diferente eu consegui pegar o que eu, as técnicas do palhaço e levar para o palco Uh, no ambiente do teatro melhorou muito e, e eu como pessoa melhorei muito descobrindo o palhaço que existe no teatro tipo. E O oh. que <laughs> multimodal film does not mean worship